Merda! Merda! Bom, boa noite, gente. Boa noite para quem está assistindo ao vivo, né? Bom, bom dia ou boa tarde para quem está assistindo em outra hora. É... Boa noite, maestro! Essa é a terceira noite de... da imersão de Roda Viva. Hoje a gente vai falar sobre música. É... Vou apresentar quem está aqui. É, aqui embaixo, para mim, não sei para vocês onde ele está, é o Giuliano Ferrari. Ele é pianista, foi pianista em Roda Viva, também fazia um papel atuando em Roda Viva em algumas apresentações, uhum. como a Prima Dona, e ele está na oficina desde 2013, tocando piano, atuando, tocando guitarra e fazendo direção musical. De Cacilda 64, com certeza, e mais alguma que eu estou me esquecendo? Cacilda 5, talvez? Só essa, só a Cacilda 64. O Robo aqui, Golpe. o Robo Golpe, que era incrível, gente, para quem não assistiu. Acho que não, por enquanto não tem como assistir, mas algum dia terá disponível na internet. É, aqui tem também o Guilherme Calzavara, que, assim como o Giuliano, ele é músico e ator, ele fez O Anjo em Roda Viva compôs algumas músicas. Ele também é baterista, trompetista, fazia tudo isso em Roda Viva e em muitas outras peças desde talvez 2006, não sei, não sei dizer, 2004, pelo amor de Deus. Gui. E é, fez direção musical também de muitas peças e de nós aqui é o mais antigo de idade e de oficina. E o Moisés Moita Matos que é guitarrista em Roda Viva, também toca violão, canta, e está na oficina desde as bacantes. eu acho que em 2016. É o mais jovem de idade e de oficina de todos nós. Exato. E eu sou Felipe Botelho, eu fiz direção musical em Roda Viva, também toco baixo. Estou Completei ontem 10 anos no Teatro Oficina, fiquei muito emocionado com essa uh. data. E alguém quer falar alguma coisa só para terminar de se apresentar? Ou fazer algum comentário para a gente abrir? E, bom, vamos falar hoje um pouco do processo da música de Roda Viva. E é muito bom que estamos nós quatro aqui, poderiam ter muito mais pessoas, porque cada um venceu de uma maneira o processo e ele foi um processo muito coletivo também é, cada um que está aqui contribuiu muito assim compondo tocando fazendo os arranjos é, palpitando nos ensaios como costumam ser os processos lá na oficina é, a gente sempre tem muito cuidado com a parte musical é sempre uma grande parte dos ensaios é para acertar isso e tem uma coisa que é muito ao vivo na criação, né? Durante os ensaios a gente faz muitas coisas. Então é realmente uma obra muito coletiva, também. É, e eu pensei em abrir aqui falando porque eu achei que poderia contar um pouco do processo histórico, digamos assim, da montagem da peça. É, Roda Viva estreou no Sesc Pompeia em dezembro de 2018 dia 6 de dezembro de 2018, se eu não me engano. E depois fomos para a oficina no dia 23 de dezembro de 2018. Mas o processo começou pouco mais de um ano antes disso. É, em 2017, a gente terminou de montar, terminou de apresentar a macumba antropófaga, que o Moita aqui fazia também. O Juliano, se eu não me engano, talvez tenha feito como sub. Talvez não, eu não, né? não fiz a macumba. E... Ao final da Macumba, o Zé e uma parte do elenco foi ensaiar o Rei da Vela. E uma parte do elenco não fez e também toda a banda também não fazia, porque ele não tinha musical vivo. E o Zé falou para esse grupo estudar alguma outra peça que deveria fazer em seguida, começar alguns trabalhos. E logo no começo dos ensaios do Rei da Vela, eu acho que algum jornalista escreveu para o Zé, falou assim, ah, Agora que você está montando o RV1, é, vem em seguida o RV2, que seria a roda-viva. E aí o Zé teve esse estalo de montar a roda-viva. Ele já tinha, acho que se eu não me engano em 2011 2012, eu lembro que ele quis montar a roda-viva, e aí não rolou um lance de talvez não ter sido autorizado, alguma coisa que eu não me lembro exatamente. E por muitos motivos, a gente não montou. E a gente resolveu começar a montar. Então, enquanto... Tava rolando Estavam rolando os ensaios, depois as apresentações de Rei da Vela, um grupo começou a se reunir para descobrir Roda Viva. A gente, enfim, fez leituras, é, fomos atrás das partituras das músicas. É, eu consegui encontrar na USP é, as partituras das músicas. Também, agora não lembro quem, talvez a própria Camila Mota tenha me passado o, os áudios de uma leitura de Roda Viva, que aconteceu em 1985. A qualidade do áudio não é muito boa, mas também foi um dos lugares onde a gente conseguiu acesso às músicas. É, elas não estão tão totalmente registradas, a gente tem algumas partituras que o Chico editou junto do roteiro, e a gente tinha essa gravação, Tinha músicas que estavam é, na peça e não, não tinham partitura delas a gente fez um, um processo de começar a descobrir as músicas, de descobrir as partituras, enquanto a gente fazia também as leituras para começar a descobrir o texto. E, bom, basicamente foi isso. Então, quando a gente começou a ensaiar a peça mesmo, é, que foi em agosto ou setembro de 2018, uma boa parte do elenco já tinha... Já conhecia a peça, já tinha feito leituras, e a gente já conhecia uma boa parte das músicas também. É, muitas foram compostas ao longo do processo de montagem é, dessa versão, mas tudo que já, já tinha sido montado antes a gente já tinha ensaiado, é, eu já tinha produzido, escrito arranjos para essas músicas, ou feito é, os arranjos vocais. Então a gente... Foi muito bom que nesse processo, em vários processos da oficina a gente já fez isso, quando a gente começou a ensaiar, já tinha um esqueleto musical, é, digamos, mais preparado. E, inclusive é um processo que a gente fez em muitas peças, de primeiro ensaiar a música e depois vir a encenação. Aí eu pensei, só para não me alongar muito mais, pensei em mostrar algumas coisinhas aqui que eu achei que poderiam ser interessantes. É... Aqui, por exemplo. Tem uma música, eu, eu tenho algumas gravações dessas coisas, eu achei que podia só, então, para fechar as coisas que eu falei, com alguns exemplos. Tem algumas coisas que eu achei que poderiam ser interessantes. Temos o seguinte, uma música, tem uma música que é quando o Ben Silver, que é o protagonista, ele aparece no programa de TV, tem a música de apresentação dele. E essa é uma música que a gente, digamos, descobriu ela pela partitura original é, do... Não, foi, não, é, não é do Chico Buarque, esqueci agora quem que fez a edição As partituras. Mas a gente tinha a partitura e a gente tinha uma gravação dela, dessa leitura de 1985. Aí eu pensei em mostrar aqui. Vamos ver se eu tenho tudo aqui. É aquela que a gente começa com o arranjo do Itamar Assunção? Ou oh, ou oh, oh, não, não Não, é o, ele é o bom. Eu vou, eu vou, ah, vou mostrar boa. aqui é, as coisas... Eu ah, não vou ter todas as... Vou, vou achando aqui. É, o, ele é o bom. Eu vou mostrar aqui, eu queria mostrar as gravações é, diferentes do processo. A gente tem aqui a gravação da leitura de 1985, que é essa aqui. Aí, é muito legal, fazia muito tempo que eu não via isso. Essa tá aí, em dó, nesse... né? A gente fazia em sol, né? A gente fazia em sol. É, essa aí tá em dó. Estava Ui. em dó, muito bem percebido. Eu não, não conseguiria perceber por conta própria. assim. Aí, nesse período de descoberta das músicas, eu fiz um arranjo da música, que, digamos, é o meio do caminho que eu, eu mostrei, assim, quando a gente começou a ensaiar para as pessoas que estavam. Vou, vou mostrar aqui como, como que era isso. Sim. é depois Muito disso bom. temos a como a música ficou na peça que aí já temos é, o gui tocando trompete já é o moita na guitarra o juliano tocando piano o coro fazendo as vozes que ficou assim ele é o, bom, ele é o E pena, pena que essa gravação da peça, é, o áudio não tá tão bom, a gente não consegue ouvir exatamente os instrumentos, é, mas enfim. dá para ter... ver que a banda hum. é muito boa, hein? E fala um pouco aqui desse processo aí, como hum. você fez para achar essas gravações todas, Fê? Então, é... essas gravações, elas basicamente assim, tem um arquivo, hum. bom, as partituras eu, eu consegui na USP, e tem esse, esse, esse arquivo que a Camila Mota, eu, eu acho que foi ela, é, tinha e me, me passou, que é uma leitura em, de 1985, que, que tem atores da montagem original e tem outros atores. Eu acho que a Denise Assunção faz o capeta. É uma gravação muito legal, mas tá muito ruim assim, a qualidade do áudio. É, em, depois, ao longo da live, eu vou, vou pegar lá, a gente no final a gente fecha. Eu, com alguma, com alguma música, acho que tem a, a gravação do Kimorra que é muito boa lá ó que o Gustavo Lemos chegou que maravilha o, o Fê, Oi. eu achei a qualidade desse ensaio de 85 melhor do que o nosso áudio da peça <risos> <risos> não, é porque o áudio da Era peça, aquilo lá é só, é só uma é, é, enfim, é do microfone da câmera da apresentação de Santos, não é a me, melhor referência Aí eu pensei em, em mostrar só mais uma última coisa antes de passar a bola para a próxima pessoa falar, que eu achei que podia ser interessante, que é um, um, outro, um, um outro meio de composição. Essa música, ela foi uma composição, era uma composição original do Chico e que a gente descobriu. Aí tem uma outra música que é um outro, uma outra maneira de compor, que é muito comum também nos processos do oficina, que eu fiz parte, pelo menos, que eu achei que podia ser interessante para mostrar, que é uma música da cena da Juju, que era a Camila Mota, com o Anjo. É a hora que, digamos, do assédio do Anjo, e aí é, a gente fez uma leitura, aí a Camila descobriu umas coisas e ela me mandou um áudio com algumas ideias e a partir disso eu trabalhei e depois a gente levou o caminho aqui. Primeiro a Camila me mandou um áudio com essas ideias, eu não, vou, não preciso nem mostrar inteira porque a música é grande, mas ela me mandou isso daqui. Mas que intimidade é essa se nem sequer conheço? Benedicto vem depressa, vira esse homem no avesso. Cala a boca, fala baixo, esquece o nome do seu homem, mesmo porque agora eu acho que ele mesmo já mudou de nome. Por favor, chegar pro lado, assim não, seu indecente, é melhor tomar cuidado, Benedicto é bem valente, por favor, vê se me larga, ele vem nesse momento. Enfim, eu não vou até o final para a gente não ficar uma hora aqui, mas aí, a partir disso eu, eu, enfim, eu escrevi, eu misturei com a harmonia de Caravanas, que é uma das músicas da peça, porque tem uma harmonia lá que era bem tensa, e acho que a gente tem costumado fazer isso, de tentar repetir alguns temas musicais ao longo da peça. Só que assim eu tinha a partitura e, e a partitura gera um áudio em midi. Eu não tenho é, é, a gravação dos ensaios, então ficou um pouquinho meio tosco, mas acho que dá para entender o caminho. Aí eu gravei hum. E aí, é, depois disso, é mais difícil de entender assim, porque não tem a letra, né, isso é só uma gravação de um piano midi, mas aí a partir disso, ali já tem um esboço do arranjo e da melodia da música, e aí tem a versão final, que é essa daqui. do Gui, vou até deixar para ele depois comentar se ele quiser, ou ele comentar o que ele quiser, mas é isso eu, acho, assim, eu queria mostrar essas duas músicas, porque acho que são dois processos diferentes que foram muito comuns no, no dentro do processo de rodar viva e acho que são muito comuns nos nossos processos do teatro, que é essas músicas que vêm de fora ou que o Zé decide colocar ou nesse caso, que já eram parte da trilha original e a gente enfim tem esse processo de descobrir e tem um processo muito grande com o Zé também, de é, redescobrir o jeito de falar essas palavras. Acho que isso seria também um outro tema muito grande para gente falar, mas é, redescobrir a prosódia das palavras, a entonação de cada coisa, que ele faz sempre um trabalho muito apurado disso. E, um, e isso foi uma das músicas. E a outra é um processo coletivo assim ao longo dos ensaios, é, ideias que vêm das leituras ou da maneira que o ator falou o texto, alguém tem alguma ideia. Passa para outra pessoa, e, enfim, a gente desenvolve um pouco em casa, depois isso volta para o ensaio, até chegar, enfim, como acontece na peça. E acho que é isso, assim. Acho que tem, tem milhares de coisas para falar, mas acho que cada um de nós aqui tem coisas diferentes que pode comentar sobre o processo. Então, não sei quem gostaria de, de pegar esse fio e seguir com outras ideias. Pô, muito massa ouvir essas gravações, né, de 85, assim, que é. É bom saber como a, uma uma peça assim que foi escrita, umas peças, as músicas que foram compostas assim nos anos 60, como elas chegam, né? Hoje em dia, assim, depois de tanto tempo, sei que tem muita coisa no teatro oficina assim de, dessas músicas que são meio de memória, né? Então tô lembrando aqui de uma história boa que não sei se foi você que contou, Felipe, por exemplo, que quando foram lembrados da música do Salve o Mané, a galera foi de memória, né? Eu acho que tanto o Zé quanto o Pereio, que fez o Mané na época, diz que eles cantaram, e depois você foi ver que eles cantaram, os dois cantaram no mesmo tom, né? Lembraram no tom certinho de dó, assim, ó. o Mané. É, eles, eles gravaram é, em momentos diferentes. Um dia eu pedi para o Zé gravar no meu celular, e no outro dia o Pereio cantou, eu pedi para ele gravar também. Fui ver, os dois estavam afinadinhos, cantando no mesmo tom, que era o tom original da música, assim, né? como essas coisas chegam de memória, e muita coisa da oficina chega pra gente nisso, né? Na tradição oral mesmo. Total. Legal demais isso, né? E, pô, e vendo assim, a gente fica pensando agora como a gente é, não tem ainda um registro que a gente não, não, não, não, ficou muito afiada, né? A banda tava assim, no, tocando muito, como sempre no, no, no decorrer do processo, começa a tocar cada vez melhor, incorporar as músicas, incorporar os arranjos, né? Só que a gente ainda, não, não, pelo jeito, não tem um registro legal dessas gravações, né? do, do, do, da, do, da, das, das nossas execuções com banda, né? Como a gente pode pensar em, em fazer isso quando voltar a tocar, né? caminhão passando, assim. Só uma coisa que eu lembrei, né? Eu fiquei pensando, estava pensando nisso hoje, de... a gente gravou um EP da trupe, que a gente fez duas gravações na oficina, a gente precisa escrever um projeto, selecionar algumas músicas do teatro e fazer... Já estou falando aqui, né, no meio da imersão de Roda Viva. Mas é, montar um estúdiozinho no teatro para fazer uma gravação das músicas com a banda, com o coro, mas gravar no próprio oficina. Acho que é o que vai fazer mais sentido. Fazer lá no espaço, do jeito que a gente faz. De preferência, rolando peça, né, que deve ficar mais quente ainda, né? foi genial. Pô, mas eu não sei, eu, eu tô lembrando agora, você contando do processo que o Zé sacou que tinha, que ele pensou em fazer Roda Viva quando tava fazendo o Rei da Vela, né? Muito doido, eu, tô, eu também não, não, não, não, não tenho muita memória, assim, da, da, da, desse processo anterior, a, mas eu comecei a lembrar, assim, que eu acho que o Zé, eu lembro dele falar que, pô, é a, me, é a mesma peça, bicho, né? Ele sacou, não sei o que, que, que ele viu, assim, que pra ele o Roda Viva era tipo o coro de o Rei da Vela, né? E, e foi massa esse, esse processo, que, que como, como não tinha banda no, no Rei da Vela, né? não tinha trampo pra gente, nem, nem coro, e, é, rolou nesse período assim de ficar fazendo esses ensaios, que você ficou preparando ó, a música com, com com coro, né? Que quando o Zé chegou já estava bem adiantado o processo. Né? Eu lembro que eu fui algumas vezes nesses ensaios, assim. eu fui mais quando a gente começou a tocar com banda, mas eu lembro de ir algumas vezes nessas preparações. Assim. Foi bem massa, é muito, sempre é muito bom esse processo de relembrar, né, cara, de relembrar músicas, né, cara, de, de outras montagens, né. Ainda mais uma assim, tão, tão antiga e com tanta, com tanta coisa já registrada, né, tanta composição feita pelo próprio Chico e pela galera. Pô, demais, eu nem sabia que tinha esse acervo na USP, não, nem sabia que tinha essa, essas gravações de 85 aí, tudo surpresa, surpresa pra mim também. Depois, até se tiver aí coisa mais para ouvir, né? Legal para caralho essa gravação de 85 aí. Muito bom. Mas o que mais? É legal é isso que você falou também de, de, de como as canções mudando a partir do de como o Zé vê a prosódia também, né? Isso aí também direciona demais. E eu lembro também que tem muita composição, assim, que é meio muito paródia também, né? na, na, na, na peça da Roda Viva. E nas peças em gerais, né? Em geral da oficina, assim, que é uma.. Sempre trabalha muito com essas coisas do momento, né? Lembra que tem um sertanejo lá, que é muito parecido com o um sertanejo universitário que rola agora, né? Tem bem atlético para variar também, né? Tem yei, yeah, yeah, yeah, tem, tem jazz, tem blues, rock and roll, baião, samba, né? É uma coisa maravilhosa. Eu também estava lembrando hoje aqui, lembrando das músicas assim, tanto tempo que a gente não faz, né? Que vendo agora assim deu uma saudade da porra ouvindo essas gravações, né, cara? Que do caralho que era isso aí. Legal demais, cara. Mas o que mais a gente pode dizer aí? Acho que é. Tá bem massa essa, essas audições, essas lembranças aí do, do processo todo. Talvez a galera quer falar, alguém quer falar um pouquinho das composições, do Julie do, do processo aí, do, dos arranjos. Grande moitinha. Maldade, Grande cadê o Gustavo? O Gustavo sumiu? O Gustavo, ele teve um contratempo, que é por isso que ele se atrasou. É, acho que a gente vai seguindo, a gente vai falando, daqui a pouco ele vai estar aqui com a gente de novo. E aí, ele pode falar um pouco do processo dele, que é um pouco diferente, assim, né? ele Fez algumas coisas um pouco diferentes da gente que, não, que, não, que estava na banda. É, mas por enquanto a gente vai segurando, daqui a pouco ele está de volta. Cara, muito legal estar é... tá aqui com vocês. Ah, você esqueceu de uma personagem que eu fazia? Eu fiz o Lula também, lembra? Seu moleque. Escutar aqui, seu é, moleque. É verdade, era <risos> foda. Era muito bom. Cara, essa vivência na oficina é uma coisa assim... Acho que eclético é, é uma palavra até pequena, né? Pra, pra dizer o que significa essa... É uma grande, sei lá, uma grande simbiose de tudo que existe, de todo, né? de todas as possibilidades. E essa, essa paródia, né? Eu acho, sei lá, eu sinto assim que é justamente a... essa construção desse ídolo, né? Que é a temática principal da peça, virou uma grande paródia mesmo, né? Mas a partir daí, acontecem grandes interpretações, né, cara? Pô, a gente começou conversando aqui, antes da gente começar a gravar, a gente começou a brincar fazendo a abertura da peça, cara. que era aquela abertura, velho? Aquela, aquela abertura teatro vinha abaixo, cara, tá, né? E aí, Caravanas, como a gente trouxe. Eu não, Ó. São tantas coisas, tantas interpretações que fica impossível a gente, sei lá, para mim, por exemplo, fica impossível saber de onde veio, de onde vem, né? quem deu a ideia, sei lá. Porque a gente começava a peça com caravana, com caravan, né? Essa era a primeira ideia. Não. Caravana, <risos> ah, o Guilherme... Ah, o Gu... Não, é que eu lembrei que você falou de onde veio a ideia, é que é o seguinte... Nessa época, ou um ano antes O Chico tava lançando Caravana E aí Sim. toda a melodia do É o dia de, é de Real grandeza E aí o Zé falou ah é, uma, é Porque vem da é Caravana A Caravana do Duke Ellington Então começou a rolar esse link É verdade, é verdade E, e a música do Chico é tot... Sei lá, né? É uma coisa proposital É totalmente baseada na Caravana Mas a gente fazia aquela coisa Aquela abertura numa suntuosidade Assim que numa grandeza sonora, assim, que era de derrubar o teatro, né, cara? A, pe a peça já começava, assim, fervendo, né? Com aquele couro. Pô, e pô, minha história com Roda Viva foi, foi engraçada, né? Porque já, já fazia um tempo que eu tava afastado da oficina, e aí ficavam falando, vamos montar Roda Viva, vamos montar Roda Viva. Aí o Igor... Né? O Igor Marotti me ligou falou assim, pô, o Zé falou de você e tal, não sei o quê, parece que não tem ninguém pra fazer o anjo, não sei o que Aí eu falei, puta, cara, não, não quero, não quero. Aí chegou no dia que eu falei, eu quero, aí eu fui na oficina, aí você já tava lá fazendo o anjo, ensaiando o anjo, eu falei, ah, beleza. Aí o Felipe me convid... foi nessa vez que o Felipe me convidou para nesse dia que eu fui convidado para fazer o piano, né? Porque também acho que não acharam nenhum pianista. É, o, o Chicão ele come... ele até ele já estava na oficina, né? Fazendo as últimas peças e aí ele seguiu ah, assim, é? no começo de Roda Viva, mas ele não não não estava dando conta, estava com outros trabalhos. Eu acho que teve até uma história de vocês revezarem. Acho que por algum momento rolou essa, essa conversa, talvez. É possibilidade, né? É, é verdade, nem lembrei. Ficou... Eu também cara, não, eu lembrei agora você falando. É tanta coisa, a gente ficou tanto tempo em cartaz, né, cara? Tipo, uma coisa absurda. Quanto tempo a gente ficou em cartaz? Alguém lembra? A gente começou em dezembro de 2018 e foi até o começo de 2020, é isso? Até 30 de janeiro de 2020. E aí a gente fez uma pausa por causa do carnaval. Ia seguir a partir do dia 14 de março de 2020. E estaríamos provavelmente até.. Vai saber. É. Pelo menos Cara, até o mês de 2020. Foi um sucesso muito grande, né? Tipo, eu tô na oficina desde 2013, por exemplo. É, eu nunca tinha visto assim, um, um, uma constância tão grande de bilheteria, né? E uma crescente, né? Parece que a gente virou tipo um. um... Quase que virou uma pandemia de, de roda-viva, né? Era um assunto bem. Era um assunto bem falado, assim. Tiveram outras coisas também, outras manifestações artísticas, né? Que. Que, que tomaram esse rumo nessa época, né? Mas. Nossa, eu, eu me considero, assim, o puta de um sortudo de ter caído lá nessa, nessa montagem, né? Porque, assim, me trouxe uma vivência. maravilhosa. Agora. Eu tava lembrando. Que tema era esse aqui mesmo? Porque Sim. o Zé, ele sempre pedia, ele sabe da minha origem é, eclesiástica, sei lá, religiosa, né? De, e ele sempre, sempre quando tem alguma coisa mais religiosa, assim, tipo uma coisa que lembra um coro evangélico e tal, ele pede pra, pra eu fazer alguma coisa. Aí, lembra disso? Tá, meu volão meu tá com a corda velha. De onde veio? Esse era um leitmotiv da peça, né? Era... Deixa eu mostrar uma coisa aqui ver se eu acho Isso aqui era uma música que Tinha nas partituras originais Da peça, ou seja, provavelmente na primeira montagem Fica assim, tinha essa música Desse trecho, e era uma outra música Aí, na gravação De... Da leitura de 85 tinha isso daqui, vamos ver se é esse trecho. Ah, não, não, não é isso daqui, desculpem. É... Ah, será que não vou achar? Tinha essa música, esse... Que era sempre quando alguma coisa dava certo para o Ben Silver, né? E o anjo, eles conseguiam ter aquela... Né? Fazer aquele negócio, né? E aí vinha esse tema, né? Tipo, glorioso, né? Cara, e assim, acho que é importante a gente falar que, além desse trabalho de pesquisa que você, que o Felipe falou, né? É, o, a, o processo de criação ele é tão intenso, assim, sabe? Que. Né? Eu, tô, eu tô até repetindo, porque assim o Zé, ele tem uma, uma obsessão né? pela palavra e pela reinterpretação. De manter né, essa coisa do, do, da interpretação viva, né? Sempre, né? De nunca engessar, de nunca. Então, ela se tornou assim, apesar. de A, a partir de toda essa pesquisa, né? De todo esse embasamento, né? Que, que é uma peça que tem história, né? Eu nem, nem sei exatamente em que ano que foi. Foi 68, Roda Viva? 68, né? Uma peça que tem muita história e tem tem um repertório conhecido, né? roda viva, né? Roda mundo, roda gigante, roda moinho. Tem também é, como é que é o nome daquela? Vem meu menino vadio vem sem fantasia. Sem fantasia, né? Peças que já, é, músicas que já estão né no, no repertório popular, né? E a partir daí a gente criando uma coisa reinterpretando, reinterpretando, revivendo, recomendo aquilo e e aquilo se transformou, assim, num, numa performance musical totalmente improvisatória, assim, né? O Moita falou, assim, que a banda ficou afiada. Nossa, cara, era um, era um negócio absurdo mesmo. A gente era orgásmico, né? Tocar, assim, fazer a peça. Era muita energia, muito vigor físico, né? para transformar aquilo sempre numa coisa viva, né? Não sei, é é isso, eu acho. Eu tô... Eu tinha que eu, me deu vontade essa, essa imersão me deu vontade de reviver tudo isso, sabe? De reler o roteiro, de reaprender as músicas, sabe? É, é isso aí. Acho que é isso. Acho Olha, que é, é só isso. Só mostrar uma coisa aqui, enquanto o Júlio estava comentando. Só para mostrar que eu achei aqui a gravação original e tinha isso daqui, ó. Esse era o tema celestial. Ah, estilado, legal, legal. Muito bem. Eu não é, sei eu lembro se, da... se, se provavelmente era da montagem original do Zé, assim, né? Ou do Zé de coro então as pessoas devem ter composto pra 68. Ou vai ver, foi pra 85 que só apareceu, vai saber. Aí o Zé chegou assim pra mim e falou assim, ó. Eu não sei se foi o Zé ou se foi você, Felipe, que falou assim, faz uma introdução aí. Aí, na hora, eu sentei no piano e fiz um, um Mi menor e um Lá menor e um Lá dominante com 13. E, meu, me placou e aquilo ficou <risos> pra sempre, cara. Às vezes a gente faz uns, uns golaços, né, na, no processo de criativo, né? E aquilo ficou, né? Sim, é, uma, é Legal pra caramba. Pô, puta prazer estar tá aqui com vocês, viu? Boa, aqui Felipe. Ah, eu ia falar também, a gente fazer uma reverência aí ao pessoal da percussa, né? O Ito, a Karina, o Lagartixa, a Amanda, a nossa tierista que não tá, porque também essa peça tinha um batuque que tinha, assim era de derrubar o terreiro, assim. A coisa tremia. Tremia lá dentro, né? É. E é isso. Mandar um salve pro pessoal aí, relembrar desse time aí, é muito bom. Muito bom. Era maravilhoso tocar junto. Era foi uma banda que a gente ficou muito afiado assim acho que a, a, sei lá acho que foi a melhor banda que a gente pelo menos desde que eu entrei assim né de tanto a gente tocar junto inclusive né ficou controsamento só para falar também então as pessoas que não estão aqui da banda né o lagartixa né o André Santana o baterista ele enfim é baterista mas ele também é percussionista, cantor ator está de toda a banda ele é o, está apesar de ser também dos mais novos, ele é o que está há mais tempo na oficina, ele entrou nos Sertões com talvez 15 anos, 16 anos, eu confesso que eu não sei direito. Ele está na oficina há muitos e muitos anos, acho que antes do Gui Causavara, né, se não me engano, um pouquinho, mais ou menos na mesma época. Tem o Ito Alves, que é o percussionista, também está há muito, muito tempo na oficina. O Ito entrou em 2003, eu entrei em 2004, o Laga estava, certo assim, provavelmente 2001 para 2002, é isso. Foi tudo. É, acho que caladinho. é isso. Pois é. O Ito também é percussionista, fez parte de, de praticamente todas as montagens do Oficina nos últimos 20 anos. E a Karina Iglesias, que está também desde 2011, ela entrou no Oficina um pouquinho depois de mim, ela é percussionista, cantora e atriz. E a Amanda Ferrarese, a violoncelista, que está conosco desde Roda Viva. Hum. Fez Roda Viva e fez as coisas que a gente fez durante a pandemia, que foi a última Roda Viva. Ah, e fez o bailado do Deus Morto também, a Amanda Ferrarese. Hum. E é maravilhosa, todos maravilhosos. Muito saudade de tocar junto, gente. Nossa, nem falha. Eu estava ouvindo vocês... E tava fazendo umas anotaçõeszinhas que eu não tinha me ligado ainda de coisas. Porque a gente tava falando de, de Roda Viva 68, né? E assim, Rei da Vela 67, não é isso? Então assim, é, Selva das Cidades 69. Então, a coisa mais louca é que, Fê, depois que a gente fez aquela remontagem de Bacantes 2016, eu me ausentei um pouco da oficina para fazer com a Mundana Companhia na selva das cidades, que a gente fez toda uma imersão também com o Zé, com a Ita grande com o Renato Borg, com a Mundana e outros artistas que também são da oficina. E a gente ficou quatro anos. Só agora que eu me liguei que, depois, assim, no mesmo ano que acabou na Cerro das Cidades, eu estava fazendo o quê? Comecei Roda Viva. Então, olha que interessante, né? Passar, fazer esse... E aí eu não fiz o Rei da Vela por conta disso também, que eu estava muito ocupado com, com a nossa das Cidades. E, e, assim, praticamente, eu não ia... Eu já estava encerrado, assim, eu não posso fazer o Roda Viva, porque a gente ia começar um outro projeto lá, na Mundano. E aí foi aí que a Laura vince falou assim, uai, meu bem, você faz as trilhas, dá para alguém tocar e você vai fazer a Roda Viva. Eu falei, eu posso fazer isso? Ela falou, pode. Aí eu falei, então, Zé, será que ainda dá tempo? Oh, querido, mas é claro e tal. E a coisa doida é que o meu contato com Roda Viva começou 10 anos antes, porque em... em 2008, a gente fazia o Labrinco, que eram 50 anos, Bodas de Ouro da Oficina, né? Que era 50 anos de bossa nova e fundação da oficina e tudo mais. E aí a gente fez, das seis da tarde às seis da manhã, um rito de 12 horas, passando por todas as peças que a gente tinha, até as atuais que a gente estava naquele momento, que era Tanico, Releitor de Vento Forte, Cássio da Dois, Bandidos, a gente fez isso, né? E nessa época eu tava fazendo muita direção musical ali. e aí o que rolou foi que a gente fez uma, um ensaio, tipo esse de Cacilda que rolou assim, né? Durante uma semana a gente preparou 50 anos em uma semana e a gente fez esse rito de 12 horas. E o Zé me deu o anjo para ler. E eu, assim, só sabia do Roda Viva pela música, claro, porque eu gostava de bossa nova, de samba e escutava assim. E aí eu peguei o, o, o anjo para ler e era uma leitura. Mas, gente, 12 horas, passando por todas as peças, inclusive selva todas uh, eram poupourri de peças assim né vamos dizer e era muito louco e aí eu li o anjo e, e era uma junção de duas horas do primeiro ato e do segundo né e aí até o Adriano Salahab fez o, o, o diabo hoje o tipo Salahab era o, era o capeta e eu era o anjo e aí o Lucas Weglinski, que lançou o Máquina Desejo agora com Joaquim ele era o Ben Silver e a gente criou tudo aquilo muito rápido. E a única memória que eu tinha eram algumas músicas dessa Ele é o bom, ele é o tal. E, e eu tinha essa cena que a gente criou ali naquele 2008, que foi o solo de bateria do Anjo. Porque, na verdade, pelo que o Zé me contava, era uma coisa que já era né, recorrente, que era, era do próprio texto. Né? O baterista vai viver esse, esse acidente convencido. Aí eu já não sei se isso foi uma coisa do Zé por eu ser o baterista da peça naquele momento, que os Zé sempre reescreve, ou ser uma coisa do texto original. Bom, é, é aí, estamos em 2018, daí eu cheguei, né, para fazer, é, e aí a coisa começou. Assim, eu e o Fê, eu posso dizer por nós dois, a gente adora compor, como todos vocês, só que lá na oficina a gente entende que a gente nunca se dá por vencido enquanto todos os textos não estiverem musicados, mesmo se a gente não executar todas as músicas ao vivo, porque a gente sabe quantas vezes a gente música uma coisa e de repente não funciona, às vezes não soa mesmo, e a gente faz por prazer e, e muito tesão, é muita vontade de compor. Então, eu acho que ali pelo segundo ato, é, o Chico apontou muita coisa, tinha muita coisa, mas de repente eu e o Fê, a gente se falava assim, nossa, faz essa que eu faço essa, beleza, faz, ó, oh, vamos fazer outra, não tá bom? Pode ser. Pra gente, a gente se falava a gente não... Não estámos criticando as mesmas coisas juntos, porque a gente estava na pilha de fazer. E eu falava assim, Fê, é, tem tanta música do Anjo que eu acho que é música, né? eu não, que, eu, que eu não quer ficar falando texto. Porque em 2008 eu, eu falei muito. E falar muito dentro de um musical começa só soar chato. Né? E aí depois veio aquela ideia de imitações todas que eu pirava. E aí isso acabou influenciando um canal muito interessante. Vamos agora antropofagiar tudo que a gente conseguiu do Chico. Daí eu até falei pro Moita, ó oh, Moita, vamos começar a fazer uma brincadeira. Toca aquela harmonia daquela música lá do Chico lá. É, e aí, aí, de repente, de repente aí vocês começaram a, a colocar em outras. Daí, de repente, o Capeta já estava cantando. Então, a gente começou a antropofagiar melodias tradicionais do Chico. Isso foi uma coisa muito interessante. De repente, não era só o Roda Viva com a estrutura Roda Viva. Era o Roda Viva Chicoanizado, né? Aliás, vai a pergunta aqui. É, o Chico veio assistir a peça. E ninguém viu ou ele realmente não assistiu? Fica aí a curiosidade. Porque até no Rio talvez ele tenha ido lá, né, de burca talvez assim, né? É o dia de grandeza e não sei, o que é. não vou saber. Aí tem uma coisa interessante que eu anotei aqui que eu convidei o Pereio. Né, o Pereio, assim, eu nunca trabalhei com ele, mas, claro, já ouvi tanto falar. E a gente sempre se cruzava ali na oficina. E aí, Pereio, beleza? Tudo bem? Tá tudo bem. E acho que, claro, que ele, nunca lembra de mim. É tipo o Suplicy, que eu encontrei 14 vezes na vida e provavelmente ele ainda não lembra quem eu sou, apesar de imitar ele na festa, inclusive. E aí o Pereio, eu cheguei para o Pereio, e eu tava assistindo uma peça da Elisotaque, e aí terminou a peça, o Pereira tava lá fazer uma participação, e eu cheguei e não falei, oi Pereia, tudo bem? Eu falei, Mané, velho amigo de guerra, de guerra, de vida, daí ele parou. Então, a gente tá fazendo Roda Viva, eu tô fazendo Anjo, eu sei que você era o Mané, queria convidar, assim, o Pereira, né? Primeiro que eu acho que ele não foi, né, se me fala memória, e depois que ele não se mostrou muito empolgado <risos> quando cantei essa música para ele. É o grande Pereiro. Né? Aí, o que, que mais? É... Eu Só, acho só lembrando que... que o primeiro ensaio geral de Roda Viva, primeira leitura com todo mundo, teoricamente com banda, apesar de que a gente não tinha analisado, foi com o Pereiro fazendo o maneca, era o papel que ele fazia... Ah, a mensagem original, que depois o Marcelo Drummond fez. Foi um ensaio foi uma loucura, né? Mas em 2017, sei lá, e fez. <risos> Alguém Ai, falou gente... que foi uma merda. É da ah, merda é. que a gente queria, né? O próprio Mané de deve novo. ter falado. A merda! Não, e a coisa doida, na verdade, é que nesse momento que eu achei que eu realmente não ia fazer roda viva, eu tava com meu amigo no Sesc é, Jundiaí, a gente preparou durante.. 15 dias, é, a comemoração de um dos discos do Chico, que eu não sei exatamente qual foi, que estavam fazendo é, quase 40 anos, assim, ou 30. Mas a gente selecionou várias músicas do Chico, inclusive Roda Viva. E eu, lá no ensaio, com os caras, falava assim, gente, o oficina está acabando de rodar, montar Roda Viva, estamos aqui cantando Roda Viva e eu não vou poder participar por causa de outros trabalhos. Aí, galera, é, pode crer. E aí eu falei exatamente isso, lá no, no, no teatro, no Sesc, junto aí, falei assim, ó, nesse momento, oficina, a luta, a resistência, estamos revivendo Roda Viva, a vida do Chico Buarque, falou aquela coisa assim toda, e a gente cantando Roda Viva, né? Aí, de repente, uma semana depois, sabe, quando a gente se convence de que não dá, seu psicológico já se preparou para bom, amor aos fatos, e aí dá essa encaixadinha. E aí, acho que, para não ficar muito extenso, a coisa mais louca, né? É que eu tô conversando com o Robertique, com o It, esses Dias, gosto de trocar mensagens com eles e tal. A gente se falou, aí eu lembrei dessa coisa toda dos 20%. Aí me chega um teste da, da agência que eu faço parte, isso foi é muito louco, né? Os agentes. E aí falou assim, ah, então querendo selecionar você para um musical e tem um teste. Ah, ótimo, escolha duas músicas. Isso foi ontem, tá? Eu tenho que mandar, inclusive. Provavelmente eu não vou conseguir. Ah, escolha as músicas. Ah, Roda Viva. Hum. Aí eu falei com o meu agente, você sabe que você foi assistir o Roda Viva no dia que eu e você assinamos contrato da agência. Portanto, se eu tiver que cantar Roda Viva no teste, eu quero 20% dessa porra, cara. Eu quero 20%. Aí é lógico né, que a piadinha foi, não engraçada, mas ela foi perfeita para nós dois, a gente pra gente. <risos> e aí eu vou terminar a minha... Dedilhando uma das composições Que eu fiz ali no momento Que curiosamente Tem essa música que o Grande Otelo Cantava, se não me engano Para Elisete Cardoso No filme, que era muito lindo Que ele falava Morreu, malvadeza durão". E eu Eu não me lembrava disso, eu não sabia E sem querer eu fiz essa música Juju, a viúva do rei e aí o Pascoal falou para mim, o Pascoal da Conceição, ah, mas você fez uma Malvaldez Durão. Eu falei, não, eu não conhecia. Talvez estava no meu inconsciente, na minha roda-viva. E aí eu fazia essa introdução do trompete para iniciar essa música aqui, né? Pra Chuchu, quando o Ben-Silver morre. Não chora, pois arranjei um modo de perpetuar. Lembrança do teu rei, tu irás te apresentar num mega show pra lá da Copa do Mundo for the world. Aí eu acorde: coisas dele vais cantar. E ele no céu vai gostar, vai gostar, vai gostar. Ele foi do eu sei. Tu ainda não serás mais. Aí, Juju, a viúva do rei. aí, a gente acaba antropofagiando o Chico nessa hora, né? Vai gostar, vai gostar, vai gostar. Lembra do camarim, né? Eu chorei, chorei. E aí, eu e o Feito todo mundo, a gente começou. Meu, vamos começar a dedilhar as coisas, porque o oficina é essa maravilhosa máquina do desejo, onde todas as influências cabem. E é tão lindo esse Palimpsesto que a gente está aqui nessa geração. De repente, um dia a gente fazer uma live com 80 anos nossos, falando desse momento, e outros grupos vão estudar tudo isso. E, e o Zé, ele traz tantas influências, assim, né? Que uma música que ele fez em 58, ela ainda dura. A duração dessa nota vai até 2021 e vai durar muito. Então, tudo que a gente faz, realmente, reverbera uma onda tão linda da Oficina, que é vida longa para todos sempre, eternidade de ouro para todos. Uhum. Vai, gostar, é, vai 20%, gostar. 20%, 20%. <risos> ai, ai, que Vim que pra é varanda. Tá um tempinho é... gostoso hoje em São Paulo, né? Que dia é hoje? Terça-feira. Ah, não pode falar o dia, quarta? né? Quarta-feira. Estamos É quarta-feira, quarta-feira. <risos> É, quarta-feira é quarta 14. Pelo menos o meu celular tá falando que é quarta-feira. Quarta-feira. Sim, quarta-feira. Quarta-feira. Quarta-feira, quarta 14. É. Agora tem uma coisa, Fez. Sabe uma coisa interessante quando você colocou aquele áudio lá? Do cala a boca, fala baixo. Esquece o nome do seu homem. É uma coisa muito interessante porque a oficina faz ópera de, de carnaval. Então, assim. Nós, como músicos e vários cantores de vários estilos que pairam na Oficina, tem uma coisa que o Zé fala tanto, né? Que é lógico que a gente já absorveu da melhor forma possível, mas a gente sempre vai pensar nisso, né? Que o Oficina não trata do musical como um musical plástico, no sentido que a gente, lógico que a gente né promove, assim, também como uma Broadway brasileira, né? Mas é uma outra coisa. Então, por exemplo, assim, a gente encarna várias vozes, né? todo mundo. Todo mundo lá, a gente tem uma coisa que eu chamaria que é uma qualidade de camaleão. Como atores, cantores, é uma coisa bonita quando a gente consegue acionar um determinado timbre que, de repente, nessa música tem que ser mais limpo, esse mais lírico, e aí você vê essa música, a gente brincando exatamente... É... Claro, se o Zé me ouvir cantando, vai achar provavelmente uma merda, mas essa brincadeira, eu estou falando assim que a gente está na intenção da cena, em vez de falar Cala a boca, fala baixo. Tá? Cala a boca, fala baixo. Quer dizer, a gente tá levando em consideração a sua música que tá dentro, mas a gente está fazendo na intenção. Então, o Roda Viva e Oficina tem uma coisa muito bonita nesse sentido, né? Mesmo sendo essa música, nós não vamos cantar essa música como se fosse a partitura lírica da coisa, né? É pela intenção. E essa é uma investigação constante para a gente, né? Que de repente a gente é a gente se vê na, na situação de realmente abandonar qualquer timbre plástico vocal, porque a situação pede outra coisa para a interpretação, não é, filho? Sim. Eu, eu pensei muito sobre isso, assim na época de Roda Viva mesmo, enfim, outras coisas da oficina, mas é, uma coisa que eu gosto muito, assim, é, eu e todo, todos nós aqui também temos outros trabalhos com música fora do teatro. E eu sinto uma Assim, eu já trabalhei com teatro, com outras pessoas, em outros grupos, mas assim basicamente, eu trabalhei na oficina. Mas, então, então eu não posso falar exatamente por tudo, mas muito pelo, pela minha experiência com oficina. Mas, assim em geral, os trabalhos com música tem essa coisa que o, o músico, o cantor... Eu, eu não sou cantor, assim mas eu como baixista, performer, o que seja, mas como compositor, arranjador, quando você tá, tem um trabalho seu como música, você tem uma coisa muito que a pessoa busca a própria voz. Qual é o meu estilo? E quando é, ela pensa assim, ah, eu gosto muito de tal coisa, seja a bossa nova, seja o funk, você as pessoas vão atrás disso como uma influência para criar o seu próprio estilo. Já quando a gente está fazendo teatro, quando a gente está fazendo o oficina, pela minha experiência, e a gente fez muito isso em Roda Viva, eu como compositor, arranjador, o intérprete, o que, em todos os papéis que eu exerci, é, eu tô, tenho a oportunidade de atuar é, em vários papéis. Mesmo como compositor, assim a gente tem a cena dos sertanejos, e é muito legal isso, poder compor um sertanejo mesmo. assim Não é fazer pensar uma influência, uma coisa que eu gosto, não. É realmente atuar como um compositor de sertanejo, ou como é, um produtor de funk, ou como enfim é, um baixista de bossa nova. sabe assim É muito legal essa experiência de realmente poder atuar em todas essas coisas sem medo, assim, e realmente poder vestir essas... não, não, não sei qual que seria a palavra, assim mas viver essas experiências, assim não só como uma influência, mas realmente colocar isso como o principal, que é ter todas essas vozes. Dar vida é a todos esses, todos esses personagens que existem dentro de você. Pegando, é. Exato. E pegando esse gancho do Fê, é uma coisa que todos os... Todos os amigos músicos aqui vão concordar. Acho que todos os músicos mereciam passar pelo Teatro Oficina. É, no caso, eu estou falando dos músicos aqui brasileiros, mas é porque é uma experiência muito diferente. Eu falo isso pelo corpo do músico, daquele corpo musical do músico né que que nós somos. Temos temos uma parte do nosso corpo que é o corpo musical, que, que tem essa parte da do apolinho, né, pelo tempo, pela afinação, pela harmonia e tal, e colocar no lugar certo. E tem o lado dionisíaco também. E aí, assim, oficina que te dá um corpo diferente musical, que é exatamente essa oportunidade que você tem como compositor de pensar em outras formas, sem ser catedrático só naquilo que você faz ou sabe fazer, arrisca, e se arrisca na zoeira também, que isso é muito bom, né, e, e aí tem um corpo musical assim que é, é tão duro que se passa pela oficina ou ele vai amolecer ou ele vai endurecer tanto para dentro que ele vai explodir e vai se desfazer em partículas. Você entende que eu falo isso? É quase um preconceito de alguns amigos, alguns eu estou falando assim, muitos até os que não são amigos. Né? Ah, você está na oficina e meio que para por aí. Fala, você devia passar por lá, você devia ver como é, como é bom como são outras coisas que estão muito além do que só sentar no palco e tocar o seu instrumento, seja bem, seja mal, seja sabe? É porque é um outro lugar. A gente coloca numa evidência, porque a arquitetura do espaço faz com que você esteja atuando o tempo todo. E aí, se você tiver de perna cruzada ou tiver desligado em algum momento, aquele músico que passa a ser um ator ele vai estar em evidência e ele acaba quebrando a cara. E ele contribui para que a frequência do espetáculo caia, se ele não for um músico atuador. Então, é só puxar o gancho rapidinho para falar dessa experiência musical na oficina. é assim, quando a gente está tocando em outros trabalhos, onde o foco é principalmente a música, né? Nós, como músicos profissionais, a gente tem que ter uma escuta, né? tudo tem que estar, tá, é, a gente tem que ouvir tudo para aquela performance, para aquele som sair da, da maneira mais divina possível, mais legal possível, a gente tem que ouvir tudo, né? Aí quando a gente chega no teatro, isso, é, essa dimensão é que se expande né totalmente né ali naquele espaço. Você tem o um ouvido, você tem que ouvir cada minúcia, tem que, tem que enxergar com, com esses... Eu, eu, que ali fico no piano, tem que enxergar com os meus olhos normais e tem que ter um olho aqui na nuca para enxergar lá do outro lado também, né? Então, essa essa dimensão é muito amplificada né? nesse naquele espaço, né? Pô, vamos também apresentar aí o nosso sonoplasta, Gustavo Lemos, músico sonoplasta que acabou de chegar, chegou um pouco depois, né? Você tem a ficha dele aí, Fê, para passar? Sim, <risos> Gustavo, é, Gustavo eu, eu tentei não perder aqui o, o fio do que eu estava falando, mas que nem eu apresentei todos, o Gustavo Lemos é sonoplasta e, enfim, produz trilhas. E, além disso, também tem as pesquisas dele fora da oficina. Ele está na oficina desde 2012, é, desde a macumba antropófaga em 2012. Ele fez a macumba antropófaga, acordes, é, depois, Mistérios Gozosos, e Roda Viva, eu acho que é isso, né? pelo que eu bem me lembro. Não sei se teve e outras coisas também. fim de Deus. Ah, é para dar um fim no Juízo de Deus. E, Enfim, vem desenvolvendo desde 2013 de trabalho com a sonoplastia e com, até, acho que inclusive não é nem só a sonoplastia, com, é, com uma instalação sonora que ele também produz no teatro, enfim, muitas outras ideias de som mesmo que ele vem desenvolvendo. E está agora também fazendo o AVA, que é uma peça, um objeto audiovisual não identificado, ou algo, um teatro virtual, algo do tipo que está sendo produzido. É um texto da Camila Mota e da Cafira Zoé. Bom, gente, agora boa noite de novo. né? É, desculpa aí, a, essa, cheguei atrasado. É, espero que eu não repita nada que já foi falado muito, que eu não fale nada muito, contrário do que vocês já falaram e tal. É, enfim, é, para mim, trabalhar na oficina é uma coisa muito, muito singular. Assim, né? Eu não, nunca trabalhei com, com nenhum grupo, nem, nem de teatro, nem de dança, trabalho muito com dança também, que fosse parecido. E, assim não estou falando num, num, num sentido do, do oficina ser melhor nem né, pior apesar do oficina ser um dos lugares que eu mais gosto de trabalhar de longe assim né tem poucos poucos grupos com os quais eu trabalhei que que foram assim então é, é, que, que devolve tanto assim né esqueci a palavra é, recompensador pode ser é, mas é mas é muito diferente assim em vários sentidos né é, as, as dificuldades são são muito peculiares é, as potências são muito peculiares né o maestro falou que né, já falou que a primeira peça que eu fiz foi a macumba e eu demorei um tempo para sacar fazendo a macumba que a macumba era uma macumba mesmo então que, que que aquela peça era era um ritual e tal né e eu fui perceber isso já estava assim na metade da, da temporada e foi uma coisa que eu aprendi lá e que eu vim trazendo depois assim, inclusive quando eu não estava trabalhando na oficina, né? Mas sempre que eu que eu entro na oficina, eu entro com uma tensão de estar tá participando de uma coisa sagrada, no sentido de que é importante, de que a gente precisa estar tá presente, né? Uma presença séria, então tá uma séria descontraída, morada, séria assim, séria só de, de verdadeira, né? E para eu, eu faço sonoplastia, né? Então assim, isso na oficina significa trazer sons que não são tradicionalmente musicais, né? que para mim são, são todas musicais. Eu parto da perspectiva assim que não é nenhuma novidade, né? Que já vem da música concreta, dos, desde da metade do século passado, assim, né? Mas eu parto dessa perspectiva que todos são musicais, mas só para me fazer entender, né? Tipo a sonoplastia lá é tipo som do mar, som de vento, som de tiro, som da da, da polícia, som do, do, do, do que entrar na peça, né? Estou falando das coisas que eu fui lembrando da, de Roda Viva. E de vez em quando eu toco alguma música com a banda também, assim, às vezes eu toco uma junto com a banda, para mim eu tô tocando junto com a banda, <risos> para mim, né, não sei, não sei a opinião dos outros colegas e tal, mas é às vezes eu toco tipo som de instrumentos também com a banda, alguma coisa assim, também também acontece. E, só que assim, por exemplo, eu, com o computador eu posso fazer qualquer som que a gente imagina, né? Eu posso fazer som de girafa morrendo, eu posso fazer som do mar, eu posso fazer enfim, qualquer coisa. Só que eu não tenho sons prontos, né? E eu acho que deu para entender com a fala do, do maestro também, que eu peguei um pouquinho, que as coisas vão acontecendo muito durante os ensaios, na hora, né? ao vivo. Né? Isso para mim é uma dificuldade enorme, assim, que eu não costumo ter nos outros grupos, né? Os outros grupos é o... É, eu posso ver um ensaio, vir vim para casa, compor e levar. E assim, no ofício eu sempre faço isso também, né? Eu vou assisto, chego em casa, tipo corro para compor alguma coisa para levar para ensaio, para testar e tal. Mas para mim é difícil porque eu não tenho todos os sons na hora. E, às vezes eu preciso procurar num banco, na internet, etc. Né? Então tem, tem para mim sempre tem essa dificuldade. É, mas é, assim, como eu falei, é, é muito sui generis, né, e as potências, assim, a parte boa de trabalhar na oficina é até difícil de, de, de explicar, assim, porque é uma coisa que está que, que naquela dimensão, assim, que, que dá sentido para a vida, né, de, em 2012, só para dar uma ideia, é, eu fui parar na oficina para um substituir um colega que foi fazer uma turnê fora do Brasil, e ele falou assim para mim, não, cara, é tranquilo, é só soltar uns sons, apertar uns botões. Eu falei, ah, beleza, vamos lá, Eu tava há três anos sem fazer peça nenhuma, assim, eu tava meio desacreditado da carreira, tava pensando em fazer outras coisas, sabe? Aí, meu, fui para uma oficina, tipo, um gente louca. E, tipo, não era nada de apertar três botõezinhos e soltar uns somzinhos cara, era coisa muito mais muito mais séria. E, no fim disso, eu fui perceber que a peça era uma macumba, sabe, assim, tipo, e, e foi por isso, porque eu fiz a macumba, que eu me liguei, que se eu que não estivesse fazendo música, não estivesse trabalhando com criação, com, com, com arte, eu ia ser feliz na minha vida, assim, sabe? Então eu, tipo, voltei, desisti das ideias, desisti da música, da arte e voltei a trabalhar. Então, a oficina para mim, ele tem... É, é isso, sabe? É uma coisa muito, muito forte, presente na vida. E Roda Viva teve uma coisa legal, assim, diferente, que... Eu já tinha feito, durante meus testes gozoso, eu tinha feito um teste de colocar umas caixinhas de som no, espalhadas no teatro, assim, várias caixinhas de som pequenininhas dessas de computador para fazer um teste e tal. E foi bem bacana, assim, para fazer uma ambiência, porque o Teatro Oficina, assim, em, ter, em termos arquitetura ele é maravilhoso, mas para música, para som, ele não é tão bom. Ele dá, ele dá muito trabalho, assim, para fazer o som ficar bom lá, por vários motivos, né? E... Então, assim, foi uma tentativa de fazer uma sonoplastia mais é, localizada, de conseguir dar uma ambiência melhor para o teatro, assim, de, de, de conseguir fazer uma coisa mais imersiva, né? uma experiência imersiva, sonora para o público. E em Roda Viva a gente fez um investimento e melhorou esse sistema e colocou umas caixinhas bacanas, assim, caixa mesmo, não eram as caixinhas de computador. E assim, o Roda Vivo foi o suficiente para começar o trabalho de entender como é que esse sistema funciona, né? porque é isso, é um, uma arquitetura muito, muito diferente, eu precisei de metade da temporada só para sacar qual que era a, a, a equalização apropriada para essas caixas, naquele espaço e tal. Enfim, é um trabalho que é, o, o, o teatro em si, o edifício, ele praticamente vira um instrumento sonoro. Né? Então, tem que ser inventada uma maneira de, de tocar esse instrumento, né? tem que, isso tem que ser desenvolvido ainda. Né? Um trabalho que, que, tá ainda em, que, tá, que continua que está sendo feito. Acho que era isso. uma coisa só que o Gustavo falou que eu acho muito interessante e acho que a gente pode até falar sobre isso, e eu sinto que é uma dificuldade que é muito comum as pessoas terem quando vão trabalhar na oficina, que é essa maneira do Zé, mas da oficina, a gente se acostumou e aprendeu a fazer teatro assim, que é isso, de a máquina inteira estar pronta, como se fosse uma apresentação, todos os atores, todos os músicos, todos os técnicos, todos os artistas da luz, do som, todos prontos, apostos, microfones, som passado, como se fosse uma apresentação, para criar. É, então, assim, é muito louco isso, porque, ah, de repente aqui pode entrar uma música, e a gente vai criar alguma música lá, mesmo que depois a gente vá aprimorar, mas assim, a banda inteira está... Estamos, digamos assim, a máquina inteira está à disposição da criação. O que é maravilhoso, eu acho uma maneira maravilhosa de trabalhar é totalmente complicada e em termos assim de capitalismo, né? de, como é que se fala de bom aproveitamento dos recursos é, econômicos, é uma maneira muito complicada você ter um elenco de 60 70 pessoas disponíveis de segunda a sábado, todo dia o tempo inteiro para fazer e a gente ah, e aí depois a gente leva para casa e pensa mas vai ter que você vai ter você vai ter, você vai ter a madrugada e amanhã para pensar porque no outro dia você vai almoçar e vai voltar pro teatro para pensar de novo. É, é maravilhoso e, e acho que as coisas funcionam do jeito que funcionam, porque a gente faz assim, mas é um choque para quem está acostumado a trabalhar em outros lugares, pessoas, assim é um choque absurdo assim. E é isso às vezes uma banda estar lá, um, um ensaio inteiro, Talvez não tocar nenhuma música, ou talvez tocar apenas músicas que não foram cri ensaiadas previamente, não foram criadas antes, assim, é uma loucura. Mas é maravilhoso, e acho que é por isso que funciona também. Viu, Gus? Sabe o que eu estava lembrando que você falou, toca o mar, né? É, eu lembro que toda vez que a gente estava naquele segundo ato, assim, que estava eu, capeta, bem silver, assim, em cima da pirâmide, você ficava interagindo, você tinha uma partitura do mar, né? Porque isso que é muito louco, né? claro ah, não é uma sonoplastia que todo mundo ouve, e ó, gente, aqui a sonoplastia vai fazer assim, a gente acostuma com muitos ensaios, assim. Mas é que você fazia essa pilotagem, e quando você queria improvisar, a gente ia junto, né? E era uma delícia também, assim, sem exatamente saber aonde que a onda ia pegar, assim, né? E essa coisa que o Fe estava falando, por também por já ter feito várias trilhas lá no, no oficina, até porque a gente começou junto, né? O nosso trio, a gente mesmo se conheceu trabalhando em acordes. Eu, Fe e você, Gua. A gente começou a trabalhar junto em acordes, né? Lembra disso? Porque vocês... É, porque foi a primeira vez que nós três nos encontramos para fazer a coisa. Porque vocês estavam meio na macumba e eu tinha ficado... É, alguns meses assim sem depois que a gente voltou com o bacantes para o Brasil, assim, Sim, e a aí. Gente se encontrou em Bacantes também lá na Europa, né? Na Bélgica, em Portugal. E aí encontramos o Gustavo isso, junto isso. em acordes. Mas ele, ele, já, ele já fez a Macumba depois de, depois de Bacantes, foi a segunda temporada da Macumba. É, aliás, né, por falar em trilha sonora, né? Eu tô lançando um podcast só contando causas. E um dia eu vou contar sobre como que eu. Fui parar de sonoplasta em bacantes por já ter atuado e já ter tocado bateria e já ter feito uma carreira de coisa nessa peça. Como é que eu virei sonoplasta dela? De um conto essa viagem aí, mas isso que eu falei, tava vocês virem falando. Como é que as pessoas falam da sonoplastia, né? Não, Eu virei o sonoplasta. Vocês acreditam nisso? Não é que para mim assim não é tipo virei o sonoplasta, é virei o sonoplasta, tá ligado. Tinha, tinha um tinha um, um alemão, quando a gente fazia os sertões, que eu sei lá qual que era o nome dele, esqueci, ele era um cara bem gente boa. E ele era aquele alemão que falava com a voz assim e tal, e ele estava no seu lugar, fazendo a sonoplastia. E aí a gente chegava com as armas assim, e o Zé coloca todo mundo para atuar, toda a máquina para atuar. né E ele tinha uma fala específica, que nós que éramos da luta, os sertões, os soldados, a gente chegava é, e rendia o teatro inteiro rende o teatro inteiro, inclusive o sonoplasta. E apontava a arma a cabeça dele e para de tocar essa porra. Daí o alemão com o sotaque ele virava e falava assim, mas eu sou apenas o sonoplástico, sabe isso? E é genial, porque você bota a máquina inteira para rodar nos, nos lugares. E aí ele já não se sente o sonoplasta, ele é o sonoplástico. E isso é o mais maravilhoso, né? E esse tempo que muitos amigos, às vezes, por trabalhar em outras companhias, às vezes é assim, ah, mas a gente está ensaiando aqui, né, essas cinco horas, porra, eu poderia estar tá passando todos esses dias, ah, meu, é só para ficar dando esse acorde aqui, o ensaio inteiro, eu poderia estar tá preparando trilha na minha casa e amanhã chegar com o negócio pronto. Tipo, sim, ao mesmo tempo que não, porque como o maestro falou, talvez seja só na oficina ou em outros lugares, assim, peculiares, que aconteçam esse tipo de coisa, que é necessário a máquina estar conectada. E, a gente aca... e aí é nesse lugar que a gente acaba pensando como o músico, né? lá, pô, vai tocar essa música 60 vezes. isso Eu já sei fazer, eu já sei fazer, sabe? Mas e, e na máquina, e com todo mundo, e com a escuta geral, e o seu corpo dentro desse é um treino constante. Aí é mais fácil fazer uma trilha na sua casa, mas é tão difícil você preparar essa trilha ali junto, porque é por influência de tudo. É aquele take que é aquele take que é só é feito perfeito porque tá todo mundo junto na mesma sala, sabe isso? É, o, é a minha viagem, assim. Aquela coisa de ensaio de música, que assim, o ensaio médio tem duas horas, o ensaio grande tem três horas. assim, Mais do que isso, assim é muito raro, né? E aí, tipo, nossa, é muito de boa, né? É. <risos> Top. Bom, tem que 8 dizer horas. Eu é queria que é um privilégio estar com vocês aqui. Eu agradeço demais e que bom né? a gente está falando sobre o Roda Viva. A gente poderia estar fazendo Roda Viva, mas estamos fazendo nesse momento agora. Mas aí a gente passou por toda essa situação e cada um está na sua roda interna e tentando conectar toda a roda coletiva e a gente vai conseguir. Eu sonho muito com teatro, desde quando a gente parou de fazer o Roda Viva. Eu sonho o tempo todo e eu sonho inclusive com muita coisa verde, com muito teatro, com muita gente desconhecida e sempre pairando em montanhas e horizontes de cultura e de rios. Então, é é uma pandemia bem surreal, assim, onde ela também possibilitou muitas criações. E nós todos como artistas, todos como artistas, a gente se coloca nessa máquina agora interna. Como é que a gente espera Godot e não se desespera? O que, que a gente faz nessa espera? E o nosso corpo de, de atuador e, e, e artista está sendo trabalhado nessa pandemia. E a gente vai sair dessa com muita poesia. E eu sonho que a cultura toda se junte cada vez mais. As pessoas não fazem ideia do que, que elas estavam perdendo enquanto elas ficavam na casa só assistindo Netflix. Todos os teatros vão se encontrar agora. <risos> Gente, eu acho que podemos nos encaminhando para o final. Eu queria. Tinha uma coisa muito importante que acho que a gente precisa falar. É, todos podem acessar pelo Instagram, na bio do nosso perfil Zinozona. Zona. Temos ainda a campanha Proteja o Teatro Oficina. Temos um Pix ali para todos, todas que estiverem em condições nesse momento é, de contribuir com essa campanha, porque. É, enfim, né? acho que nem preciso falar muito por quê. E acho que se quem quiser falar mais alguma coisa lá, para fechar, fique à vontade. E depois eu separei aqui duas coisinhas, duas gravações, a gente pode tocar, é... que são duas coisas que acho que seriam legais para a gente escutar antes de irmos dormir. Aqui. Pessoal, só Vamos despedindo aqui. É, obrigado pela por vocês estarem aqui hoje. Eu quero, me sinto agradecido. É um prazer, tá bom? Guilherme causavara Felipe Botelho, Moita Matos, Gustavo Lemos, e todos que não estão aqui presentes também, Karina, Ito, Lagartixa, um salve para todo mundo, obrigado, a gente tem que voltar logo. Merda! Mas que bom, foi muito bom mesmo, né, a gente relembrar essas coisas, né, que a gente faça sempre isso aí, né? Que... Relembre mais do que isso, né? Recrie, e volte a trabalhar em breve, né? Abraço, minha gente. Maravilhoso ver vocês todos. Gente, valeu também. Saudadaça de vocês, tudo. E tudo isso é isso, valeu. Foi muito bom esse pouquinho de tempo que eu cheguei aqui, foi muito legal. Maestro com espelhinho branco no cavanhaque. Depois de um tempo as pessoas mudam, né? bacana para caramba, muito bom ver vocês, gente, abração. Abraço, Luz. Valeu. Ai, gente, realmente uma delícia. Espero que muito em breve a gente possa fazer tudo o que a gente não está podendo fazer nesse momento. E que a gente faça muitas coisas novas, a gente está falando de Roda Viva, e vai ser uma delícia fazer Roda Viva novamente, vai ser uma nova peça. E vai ser muito bom se a gente se encontrar... Uma, uma peça nova que a gente nunca fez e tenho certeza que isso acontecerá. Pensei aqui duas coisinhas. Uma aqui direto do Túnel do Tempo de 1985, a música que encerrava Roda Viva. Acho que a gente podia escutar que é isso daqui. Rai morto, a Denise para los vivos. Nossa, o que, que é sentir, né? Depois disso, aqui a nossa memória em todos os, os poros, assim, é quase como se a gente tivesse lá, né? Assim, demais. porque tudo, né? A gente falou muito da memória, né? Da, das músicas. Quem que lembra de músicas que ainda não estão tá na partitura? Vai ficando aqueles hum. cânticos, assim, que vão sendo passado em geração em geração, assim, de uma companhia de repertório assim musical e teatral. E aí a gente ouve, né? E a gente fala, nossa, a gente fez e tá aqui ainda. Somos HDs orgânicos. Muita coisa a gente ainda vai lembrar. Tá com viola aí, Gus? Deus, lua. Oi, oi, oi. Naquele delay maravilhoso. Aê, ó. Gus. Vai, Júlio, puxa a Contemporâneo. aí. Qual a melodia do Caravana? Ah. A. So.